Acho que no momento que ele entrou essa faca, ele não tinha ideia do preço que ele ia conseguir vendê-la. Estamos falando da Skeleton Boogie, top 1 do mundo, praticamente 100% azul. Drops de facas raras, às vezes, são capturados em live stream. Ou então, vídeos estão sendo gravados no momento em que a pessoa consegue a faca. E nesse vídeo aqui, a gente fez um compilado de diversos drops de facas caríssimas que rolaram aí durante a história do CSGO. Se você quiser a parte 2, deixa um comentário aí embaixo e deixa like. Eu vou sempre mostrar primeiro a primeira faca e depois falar do valor dela. Então, vamos começar com o Art, jogador profissional da FURIA. Enquanto estava fazendo uma live stream, conseguiu dropar uma Falcon Knife é uma Doppler? Nossa, tá um pior que a outra, velho. Mano, eu não eu aceito. querendo que caixa. Eu não aceito não ganhar nada, tio. A gente vai ganhar alguma coisa nessas caixas aqui, velho. Impossível, impossível. Essa faca tá custando aproximadamente mil reais. Nada mal, né? A streamer Nazinha conseguiu abrir diversas facas, foram umas quatro no total em questão de alguns dias. Só que a mais top que ela dropou foi essa daí. essa Huntsman Emerald nos dias de hoje custa 6.500 mas essa faca já custou bem mais no passado. Agora temos um momento histórico no Brasil, que foi o Saulo ele abriu, acho que é a faca mais cara que um brasileiro já conseguiu abrir em caixas, porque ele conseguiu a Butterfly Emerald. Naquela época tava custando quase 100 mil reais. Hoje uma Butterfly Emerald Factor New tá em torno aí de 70 mil reais. E profit insano. Eu acho que nunca mais ninguém no Brasil vai conseguir dropar uma faca Existe um mundo que vem outra Nossa. faca hoje? Existe, Mano, papo existe. 10, vou ah, abrir, eu vou abrir só sem caixas. Eu já veio a faca mesmo, pô. É, tu já tá no lucro, não precisa meter esse. Da... O João Super, que é um streamer, conseguiu dropar, meus amigos. Essa facosa aí. Faz bastante tempo, dá pra ver que o vídeo é meio antiguinho, mas hoje um M9 M1 um dessa tá custando mais de 40 mil reais. E outro streamer, que é o Shorty, há bastante tempo atrás também, grupou um item lendário. Oh! Oh! precisando de uma faca melhor no seu inventário? Confira o Knifex, um site com diversos modos de jogo, como Crash, Upgrade, caixas. Eu testei e aprovei, começando no Crashzinho, com um upgrade de duas vezes e outro de 1.5x. Coloquei minhas skins no Upgrader para conseguir skins ainda melhores. Abri uma caixa de M4S, e consegui um troço bacana e depois voltei pro Upgrade de novo e olha só, deu bom. Usa o link na descrição para vir no site e lucrar muito. Olha, é difícil dizer ao certo o preço dessa Web Static StatTracker do ele povo. Porque ela tem uma teia centralizada, que faz a faca valorizar muito. Eu diria que tá em torno de 50 mil reais, mas pode estar tá custando ainda mais. E um desconhecido no TikTok abriu a faca mais cara dessa lista. Chegamos no momento que eu tava aguardando. Oh, oh, Não! Eu acho que no momento que drogou essa faca ele não tinha ideia do preço que ele ia conseguir vendê-la. Na época foi 35 mil dólares, mas hoje uma faca dessa chega a valer 500 mil reais. Estamos falando da Skeleton Blue Jam Top 1 do mundo, praticamente 100% azul. Temos mais uma Butterfly Emerald, foi o streamer Realson que conseguiu essa faca. Dessa vez foi em Star Oh! Yo, good morning, Mas não muda muito o preço entre Star Trek e não. Star Trek é uma faca que custa aí 70 mil reais. E o Tiagovski, um youtuber português, também já dropou algumas facas iradas. Vamos começar aí com essa Flip Emerald que ele dropou. Hey, vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar aqui. Olha, olha <se> a 네 faca! Faca, A olhos seguem a faca! A olhos seguem a faca! A olhos seguem a faca! Oh my God! Oh my God! Oh my God, isso aqui é Emerald Stat Track. Então, 11 mil reais essa faquinha. E também o Tiagovski dropou uma outra gema, que foi essa daí. É pra pensar. As skins estão ganhando preços altos neste momento. Oh, meu Deus! What? What? deixa-me ver as novas. What the fuck? What the fuck? E o Rubi, apesar de ser muito bonito e tal, isso não é tão valiosa assim quanto a Flip, que ele tirou. Mas a boa tá custando mais de 3 mil reais. E eu também tinha que aparecer nessa lista, apesar de que foi a única faca que eu dropei toda a minha vida, porque eu não abri muitas caixas da Valve. Mas eu já peguei essa faquinha aí. Mas já deve valer uma grana, porque acabou de ser lançada, então não deve, não deve ser. Nossa, pode. Pa... Ah! Ah! Vou abrir outro rápido. Vai que vem duas. Essa Lore hoje tá custando mais ou menos 700 a 800 reais. Tá, ele tinha que me incluir nessa lista, pô. Não esquece de comentar se você quer parte 2. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Falou!